Etwas, o de Não, de Não que ele já grava separado a faixa de áudio, tá? a pessoa é né? com... o áudio junto. igual o meu microfone ficou zoado, eu vou zoar o vídeo. A meu o áudio. A direita hit, por hit aí no <risos> é, uh, ponta. Ah, mata ele do caralho. também Também. É assiste Ah, desculpa. Eu também dei 90 de exercício Ah, mentira eu não... eu sou... Verdade, mano Olha lá Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Eu a morrer Prepare a bomba no local de eu instalação dos eu inimigos eu Início eu da rodada Bomba adquirida. rodada, bomba adquirida Eu não fui grande ali Coitado Peguei sniper. Médico aí, costa vocês no você bombô. Ah, não. eu certo, costa, peguei nele. Se que você curte nas costas. Costa aí, costa puta. Tá embaixo, tá, tá em baixo, embaixo, tá aí embaixo nas costas aqui, Fuso aí, aí, Bomba plantada. Equipe inimiga Vinda. eliminada. Missão cumprida. Saks, girls. Prepare a bomba. Vamos dois, velho. Vamos dois, faz a dois, faz a dois. E ninguém vai não a dois. vai vai vai vai vai tá vai ah, é Volta, volta, volta, volta vai vai vai Me vai vai vai vai vai vai Médico vai vai vai vai vai vai vai bombe, bombe, bombe Dá um like, dá um like. Preciso de um médico. mirei no moleque em querer. Calma aí, caralho. Eu eu na base nossa. Nossa. Ele tá, ele tava. Aí, lá, olha lá, na no... sua base aqui, ó. Aí aí, ó, tá aí. Tá aí, tem aí mais, não, tem não, mais, não. tá aí, tá em mais. Abra, abra, Abra. Vai, vai. Foi nada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Abra... O Uhum, tava aqui na barra Início da bomba adquirida Cala a boca, fuso. É. Tá bom, <risos> vou pegar para irmã Pega, Ah, velho, só eu entrei nesse bomba aqui, sério? Uhum Tá restando, é do seu lado, cara eu tô do seu lado, eu tô do fundo lá, eu tô do fundo lá. Ah lixo! Ele tá sem headset, velho. Não é. sei se jogar carregando. Nossa, você tá bugado, aí. <risos> <Algum fusão. risos> não, não joga nada aqui, velho. <risos> Que foi? Ó, que ser fãs Nossa, mano, morreu. Meu Face tá bugado. Tá com Você uma sabe? tela preta? Tá com uma tela preta? Uh -huh. Aham. Um Você uh -huh. vai ter que relogar, velho. É verdade, velho. Tem que relogar, tenho que estão Vou Basta. falar também, deixa eu ver o que eu não falo aí. É seu, é seu, é seu. Caraca! Bomba adquirida. Equipe que eliminada. Que isso? Gravou, gravou, cara. gravou? Lança a bomba. Tem que foi isso? Tem sniper pra quê, né, Braga? Início da rodada. Bomba adquirida. Ventagem <risos> daquela pet lá que matou uma bosta. Pera aí, não. Mentira! Olha o médico, ele é o médico. Olha o o princípio lá atrás, lá atrás. Equipe inimiga eliminada. Oh. <risos> Rodada <risos> bem-sucedida. <risos> <risos> Plante a bomba. Eles vão igual sempre. Início da bomba adquirida. Ah, no porrado, o bagulho. Cara, dá um like, dá um like, então Mentira, não deu um single uh -oh. Ai, me leu dessa no meio, meio, meio, meio meio, essa negação aqui Eu não gostei, mano Tô com a bomba momento, velho, esqueci é assim que eu tô com a bomba Bomba derrubada Não, vamos repadrir que eu vou parar de jogar isso aqui Vencemos a Nossa, buzada. um tiro Equipe inimiga eliminada bombas, né? Meu Deus Bora de zero, a vai levar de zero Vou mandar preste pro Thiago Início da buzada. Bomba de querida E com um a menos hein Não, sai lá não, garoto <risos> <risos> Puxa, mano Ah, para de Fazer só, Fazer essa, fazer Bomba plantada. Ah, não, velho. Tô morrendo padrica, mano. Que o que é acontecendo? O não clica nem de mestre Vai clicar de... 15. Equipe inimiga ah, tch... eliminada. Rodada bem sucedida. Vamos a padrica, padrica. Vamos morrer, padrica, padrica. Na moral. Raiz. Início Bom. da rodada. querida. Vai, Night, viado. Vai, Night, meu pé é fiado. Eu vou... Vai, Night, tipo, porra. Olá, Olá. véi! Boa, oh, a briga tá de raque, é Oxi, me fala! Ah, ah, tá né? Bora, Bora, Tá louco essa briga, moleque! Ah, ah posto. Sim, se, delor, se os passos, já era, ah, se você Bem mais fácil! Ó, ah, vai um container ali, ó! Pegar as na frente ali, ó! Bem é é o corpo! Eu dois, três 3 PC embaixo do corredor, corredor, Night. Ele não tá na PS, Ah, se o Aí é isso, O cara ah, é gente, burro. cara vai ganhar esse bagulho aí. Mano. Olha lá, sim. tá lá, de ó. Ele tá mocadinho um ali. Trator. Aí, tu esquerda, meu né? que pediu aquela foto. Corredor, corredor, corredor, corredor. costas. Só um, velho. Só o Rick List lá de brasileiro. Que bom. É, é, tá, que bom. Tá, tá. Equipe Linda inimiga eliminada. Tá cumprida. Meu Deus. Prepare a bomba no local dois, de instalação dos inimigos. Mercado, Início da rodada bomba adquirida. <risos> A BEDRICA, MITO Esmaga Ah, errei todos os tiros Sai, sai, sai, sai Bomba derrubada Ah, mano, você mata assim Tá O Médico tá camperando, gente O Médico tá camperando Bomba derrubada Curto hit, pulo hit, pulo hit Peraí, peraí Tô plantando, tô plantando Vamos correr aqui, ó Morri corta Só tem um cara da um Cara, são os dedos Dá cinco, dá cinco <risos> Eu levou aí do a <risos> <risos> é, uh, Single. Descendo os locais de instalação é, cara, da bomba. É. Vou 1 da Início da rodada. Mentira. Bora fechar 1 a 0 Bem fácil, né? não, Sábio. Zoa não que eu sou bem triste, eu sou bem Nossa, véi! Equipe inimigo eliminada! Equipe cumprida eliminada! Uh, que delícia Sai daí, mal comida, ô Fusão, para tua zoar menina não não, não. Cala a boca cê. Eu sou assim, Fusão Olha a desculpa dele Desculpa dele é Tudo negativo, olha que bonitinho ela <risos> que bonitinho Que bonitinho O Mildes não deu a ganhar esse mês que legal ontem não, não E ontem a gente ganhou do mesmo jeito É